E aí, Clanchildão aqui. Hoje a gente está vindo com Vampire Survivors Roguelike PC. E eu acho que vai sair para consoles. Foi um presente aí do nosso amigo do Discord, Gustavo. Vamos dar uma jogadinha. Vou pegar o Antônio. Tem a Imelda aqui. É, o Antônio e o começam. Você começa o jogo com elas. E você vai abrindo, né? Abrimos a Pasqualino, o Genaro. E os outros. A gente ainda não. Não sei se abriu. Vou jogar a primeira. Primeira fase. E com sorte vai funcionar. A gente vai jogar uns 10 minutinhos só para mostrar. Olha é que é. O jogo é isso aí, é inicialmente <risos> quando a gente ganha esse presente, tal. sentar assim, tá de zoeira, né? Está de zoeira. Não pode ser. E aí pegamos, instalamos, fomos jogar um pouquinho e aí se passaram 8 horas de eu jogando isso sem parar jogo extremamente viciante hum. e aí você vai matando os bichinhos pegando os, os cristais e aí ele vai dando upgrades você vai escolhendo os upgrades, a gente pegou já um... não lembro, fui, fui falando, esqueci de clicar vamos pegar aqui o Rune Tracer, que é uma runa que vai Vai nos inimigos, vai atravessando é tudo. A gente pegou o Alho, que é tipo um campo de força extremamente. Extremamente bom aí conforme você vai avançando. Controlar grandes multidões de inimigos. Também tem aí é, coisinhas que você pode quebrar para.. para ganhar ouro. Vaca, aumentar o dano Trovão Aqui é o primeiro inimigo Mais pesadinho que a gente enfrenta Normalmente esses inimigos Com destaque Eles Derrubam um baú que te dá ouro Olha lá vários, vários negócios Vamos usar Bola de fogo Olha lá, que maravilha A bola de fogo eu gosto Porque dependendo do lado que ela tira O vai avançando Você consegue avançar Então se ela ficar muito cheia de inimigos E sai as bolas de fogo Você consegue é, um espacinho Para não tomar um desacerto muito grande Também tem um mapa né? Mostra aí As coisas que tem Tem uma caveira ali Vamos pro lado da caveira Vou Aumentar mais um Mais um chicote de vinha aí do nosso personagem. O, o personagem pode ficar HP, ele pode ter uns frangos. É, igual esse. olá esse. Olha lá. O ali é muito bom para conter isso aqui, ó Sensacional. Um, Vou aumentar a duração das armas. coletando... coisa que não acaba mais aumentar o dano do chicote vamos lá em direção lá lá. Vamos em direção da caveirinha a gente já chegou, como a gente já jogou bastante o nosso, nosso personagem está um pouco mais forte do normal é um pouquinho mais difícil quando eu começo a jogar você vai juntando os ouros e você compra upgrades que são permanentes, mas os upgrades que, sim, que a gente está atualizando aí conforme sobe XP, esses são perdidos para sempre. Vamos subindo. No caso está ventando para dedéu Os inimigos são morceguinhos, agora já pode ver que está evoluindo para esqueletos. O negócio não para. É ficar atento também com o cenário que tem.. às vezes o cenário pode te impedir de se mexer. Então, muito cuidado. Tô querendo ir lá no esqueleto. Falta ainda bastante. Eu juro que quando eu comecei a jogar eu falei assim, nossa, parece que foi feito no RPG Maker 96. Talvez tenha sido, mas é bom, é bom, é divertido. Vou derrotar só essa, esse morceguinho aqui. Véio. Que maravilha. Por favor, derruba um baú pra mim. Aí, um baú. Oh, água benta. Ui, deu uma sorte de abrir um baú já épico. Nem <risos> sei se é um baú épico, mas é um baú de qualidade intermediária dá 3 upgrades e uma quantidade de boa de ouro, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Água Benta já vai chegar dos cidadãos, bicho. Cria áreas com dano. E você pode usar essas áreas a seu favor, se estiver muito difícil você vai ficar dentro, uma. os inimigos vão tomando desacerto. Tá o alho, gosto muito do alho, dá um desacerto consistente aí nos inimigos. Já foram 4 minutos, nem parece, porque esse jogo ele devora a sua vida. Agora tem fantasminhas, tem uns. As moedinhas. Estamos quase lá, estamos quase lá. Eu acho que é tipo um, um chefe, não tenho certeza. Não, não, não mais. Conforme o tempo passa, aparece essa. esse círculo de plantas, plantas carnívoras. Um mini boss no meio que é um gafanhoto. Cadê? Cadê o gafanhoto? Ali ó. Da hora. Ó. Tô usando o um negócio em nosso favor. Mais uma caixinha. Essa caixinha é normal. Aí, mais poder de fogo. Quase lá na caveira. Tem que sempre observar o mapa, porque tem umas coisas que são obrigatórias que tem que ser feitas para avançar e para novas áreas. Tô achando que tem nada que a gente veio aqui atuando perda de tempo nossa, até aqui em cima, não foi uma boa não viu, porque você tem que, tem que coletar XP continuamente, se você ficar fraco você não dá conta, aqui ó a caveira, aumenta, uai, isso aqui só, <risos> Só deixa os inimigos mais fortes. Não vi vantagem nenhuma nessa arma. Será mais o um projeto. Eu podia ter negado, mas eu aceitei. Qual que é a próxima coisa? Tem uma interrogação pra lá, vamos lá. Ó, do nada, do nada, começa a brotar. Ó, o o de derretendo. Esse eu só quero mostrar um pouquinho, porque hoje eu já gravei um vídeo disso. Não deu certo. Não deu certo. Do nada travou na tela de inicial Estou com medo desse aqui também acontecer a mesma coisa Então vamos jogar menos Isso vai dar ruim Vou se movimentar menos véio. Por favor, um franguinho estamos achando ouro Para onde o fogo é um bom lugar para avançar. Mais uma caixinha. Beleza, Rona. Quando chega a nível 10, essas armas ficam incríveis. Vocês viram um negócio que. uns fogos de artifício na tela. O dano em 100%, estamos quase lá. Não é obrigatório fazer isso, tá? O que eu estou fazendo? Tô fazendo só de farra. Só que minutos se passaram. Eu acho que o relógio também não registra o tempo real, viu? <risos> Que maravilha! Tem que ir dando dibre nos bichos! Ah, um franguinho, olha que beleza! Queria de Natal! Vendo que os bichos vai ficando pesados, como a gente não pegou quase XP. Nosso personagem tá fraquinho. Yeah. Ali o coração. É. Amigos pesadíssimos a gente ainda não achou um upgrade, um upgrade não. É um item que puxa toda XP que caiu em volta pro seu personagem. Toda, toda, toda, toda. Pode estar em qualquer lugar do mapa. Tá quase dando 10 minutos. Ah não. Tá muito longe. Deixamos o inimigo pra trás, tudo que eu quero é chegar na interrogação. Aí, tem isso aqui também que congela os caras o chefe aqui ó. não vai dar hein? <risos> acho que vai dar ruim hein? um é é baú os efeitos são até bonitinhos Mais um nível para runa, acho que nível 3 Nível 3 O personagem já já vai, viu? O alho é bom, mas tem que cair mais daqueles itens que... Olha isso, ó! em cima do da água benta água benta que vai salvar a gente hum, tomamos hein ah, não não tomamos, não tomamos. Comentário é dos ataques bom. Eu achei que a gente não iria sobreviver Tem um franguinho ali em cima, hein? Tempois o cooldown, isso é bom! Franguinho, ó. O raio tá fazendo trabalho. Tá o dano. Vai dar ruim, hein? Tem uns agora que eu vi. E nessa a gente ia jogar 10 minutos jogando 12 já. jogar é, um, é, é difícil, viu? De parar de jogar é difícil. Quanto, quanto cristal Olha, deu dois Três Quatro Cinco Nossa, nossa, nossa O hein <risos> Olha isso agora, ó, que beleza os personagens tem tipo um, uma chance que ele pode... É, cada upgrade... Caiu outro upgrade Não sei se foi entendível o que eu disse Ixi, Pegamos um negócio que eu não queria eu estou efeito, falei bobagem Só usar água benta, olha que beleza. Essa água benta. Ai, minha nossa. Não sei se vai dar. Não. Os lobos estão muito afoitos. Ai, ai, ai. <risos> tá bom, tá bom, acabou. Não chegamos na interrogação, infelizmente. Ei. Game over! legal, a gente foi mal nessa run, mas não tem problema, faz parte. E aí, é, você com dinheiro faz os power-ups. Né? a gente já tá bastante fortão. E é isso aí. Pronto comprar um negócio e carisma isso aí pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, é um roguelike. É... é bom, baratinho, vale a pena testar e perder um pouco do tempo. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, vamos amizade.